Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer e é uma coisa muito fácil, simples e correta de se fazer. Saiba que emagrecer uh, tem várias formas de emagrecer. Tem como emagrecer com exercícios físicos, tem como emagrecer através de dieta. Só que se você fizer exercícios físicos é melhor você contratar algum profissional na área. porque porque você pode fazer exercícios físicos e não conseguir emagrecer por isso que contratar um profissional na área para ter certeza que você vai perder os quilos do seu corpo fazendo exercícios físicos ao invés de fazer exercícios físicos e não ter certeza que vai perder os quilos do seu corpo ou talvez não conseguir perder os quilos do seu corpo por isso contratar um profissional na área e saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer e é fácil, simples e benéfico.